Então, aqui eu vim mostrar uma coisa para vocês olha só aqui eu tenho três correntinhas tá aqui eu tenho só dois pontos não tem problema nenhum eu venho aqui no ponto baixo onde eu iniciei faço um ponto baixíssimo aqui venho aqui no próximo ponto faço um ponto baixíssimo bem aqui no espaço e faço aqui o ponto baixíssimo três correntinhas e aqui eu posso começar a fazer a terceira carreira ok então lembrando eu vou continuar fazendo desta carreira da terceira em diante até chegar aqui a carreira do ponto alto chegando na carreira do ponto alto eu volto novamente mostrando essa segunda carreira ok então aqui eu fiz até a carreira do ponto alto tá então agora eu vou precisar de três marcadores tá e eu vou fazer assim, ó. Eu vou dobrar aqui no meio, tá? Mais ou menos, não precisa ser aquela coisa assim, né? Mais ou menos, tá bom? Assim, ó. Vou colocar um bem aqui nessa dobra, ok? Aqui. O outro eu vou colocar bem aqui, mais ou menos, no meio, desse lado aqui e o outro bem aqui mais ou menos né na metade da outra parte tá e eu vou explicar pra vocês o que eu vou fazer aqui então agora a gente vai fazer a segunda carreira novamente tá e essa segunda carreira vai ser a última que eu vou fazer aqui né e vai ser assim então primeiramente eu faço uma correntinha Aqui mesmo, nesse mesmo lugar, vou fazer um ponto baixo. Eu vou vir aqui no seguinte e faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro. Ou oh, desculpa, é três correntinhas, tá? Vou pular um, dois, três. Aqui na quarta, eu faço novamente, só que eu preciso diminuir, né? quatro pontos, tá? Então eu vou fazer assim, ó. Eu pego a laçadinha lá atrás e deixo aqui na agulha. Eu vou vir aqui no seguinte, tá? E puxo uma laçadinha, ficando assim com três. Eu venho e arremato, tá? Eu vou vir aqui no ponto seguinte e faço um ponto baixo, ok? Agora eu vou seguir fazendo três correntinhas. 1 2 3 aqui no quarto eu faço um ponto baixo. Aqui no seguinte, faço um ponto baixo. 1 2 3 correntinhas, vou pular 1 2 3, aqui no seguinte, um ponto baixo. No seguinte, um ponto baixo. Eu vou seguir fazendo dessa forma até chegar aqui no marcador. Quando chegar aqui no marcador, eu venho mostrar mais uma vez para vocês, OK? Então, aqui eu cheguei no marcador. Aqui eu só tiro, aqui, ok. Então, agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali no começo: tá, eu faço aqui as três correntinhas, vou pular um, dois, três, aqui no quarto, eu puxo aqui uma laçadinha, tá. Eu venho aqui no ponto seguinte, puxo uma laçadinha, ficando assim com três, dou uma laçada e arremato. Vem aqui no seguinte e faço um ponto baixo normal ok aí eu consigo fazendo uma duas três correntinhas por um dois três aqui no quarto um ponto baixo no seguinte um ponto baixo ok vou seguir fazendo então toda vez que eu chegar aqui no marcador eu vou fazer essa diminuição aqui tá então é também uma coisa que eu queria explicar é o seguinte aqui logo no comecinho eu fiz as três correntinhas, e no seguinte, no, no quarto ponto, fiz um ponto baixo, e depois eu fiz mais outro ponto baixo no mesmo lugar, tá? Aqui no, no, no seguinte, depois que eu fiz aqui nessa parte, então nessa segunda carreira aqui, tá? Então, o que, que eu fiz? Eu fiz intercalado, ok? Então, eu fiz aqui, ó, dois pontos baixos. Tá vendo? Ó, um em cada ponto, três correntinhas, pulei três no quarto. Eu fiz dois ponto, pontos baixos no mesmo lugar. Então nessa carreira aqui, ele vai ser assim: ó, um ponto baixo no seguinte, um ponto baixo, três correntinhas, pulo três no quarto, um ponto baixo no seguinte, um ponto baixo. E eu vou seguir fazendo assim, ó, até o final. Tá? Só que eu tenho que fazer essa diminuição aqui de quatro pontos. Porque senão, na próxima carreira, ele não vai bater, vai dar errado, tá? Então, eu preciso diminuir quatro pontos. Então, aqui é o seguinte: eu fiz aqui, ó, um, dois e três. Quando eu chegar aqui, Tá? É, antes da carreira do ponto alto e começar novamente a primeira carreira e tal né eu vou colocar o marcador e fazer a separação tá então eu vou mostrar aqui para vocês como eu fiz a separação ok a separação foi assim é que eu coloquei aqui para experimentar né ficou bom então aqui olha só eu tiro aqui aqui tá então eu comecei a contar aqui ó bem daqui então aqui vai ser né onde eu vou colocar o marcador tá ele vai ficar aqui ó entre um leque e outro tá bem aqui assim ok aí eu vou contar aqui ó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tá então aqui vai ser a manga 9 motivos, OK? 9 motivos para outra manga. E agora eu vou contar aqui, ó, do marcador branco até o marcador verde, tá? Então aqui, ó. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 para frente, 10 para as costas. OK? Então essa é vai ser a separação então agora a gente vai continuar fazendo né a carreira do ponto alto tá então aqui é só continuar fazendo uma carreira de ponto alto então aqui é o seguinte eu tiro o marcador aqui não tem problema né porque é bem um começo mesmo tá bom então aqui pode ficar sem marcador que não tem problema tá então aqui é só continuar Faço aqui uma, duas, três correntinhas e faço normalmente a carreira do ponto alto, ok? Então, quando chegar ali no marcador, eu venho mostrar para vocês, ok? Bom, antes de eu terminar aqui a carreira, aqui ó, nesse pedacinho para explicar para vocês, eu vou explicar aqui, tá? Olha só, quando a gente começou, eu comecei aqui então aqui entre uma bolinha e outra eu tenho as três correntinhas tá e aqui eu não preciso marcar porque porque na hora que eu terminar eu sei que vai ser aqui o pontinho que eu vou emendar e aqui vai ser a minha manga tá assim dessa forma tá vai ser a minha manguinha então aqui tudo bem né não preciso é, ficar marcando tá então aqui é o seguinte reparem que aqui eu marquei onde começa né esse leque tá daqui desse ponto alto é onde começa um leque ok e fui indo até chegar aqui no, na próxima marcação tá então aqui que, que eu vou fazer eu não posso terminar aqui no mesmo ponto tá eu tenho que fazer aqui nesse espaço grande é o espaço onde fica né a marcação aqui é de um leque para o outro tá então eu faço aqui um ponto alto aqui no seguinte eu faço um ponto alto então é nesse ponto alto que eu acabei de fazer que eu vou marcar aqui assim tá eu marco ele aqui peraí enroscou aqui pronto tá? E aí eu continuo fazendo um ponto alto para cada ponto até chegar na outra marcação, tá? Então olha só. Eu vou explicar mais uma vez aqui para vocês. Esse eu comecei no leque e vou indo, tá? Chegando aqui na marcação, eu parei uhum. onde tem aqui a separação, né, esse espaço maior que fica entre um leque e outro, tá? Aí eu vou seguir fazendo o ponto alto um para cada ponto. Quando chegar aqui na próxima marcação, eu vou parar nesse último ponto alto. Aí eu vou tirar o meu marcador daqui e vou marcar ele. Aí eu sigo fazendo um ponto alto aqui nesse espaço maior, e mais um ponto alto, e vou indo fazendo um pontinho para cada. Deu para entender? Tá. É porque assim. O desenho, né? Logicamente que a gente vai contar os espaços também, né? Então eu não posso, por exemplo, aqui eu fiz no espaço maior, chegou aqui na outra marcação e fazer aqui no espaço maior não dá certo, tá? Então eu tenho que marcar um ponto antes. Esse no caso, esse tá, e aqui eu marquei um depois, porque olha só, aqui eu comecei no leque e vou terminar no espaço esse eu comecei no espaço vou terminar aqui no leque e assim por diante e porque eu não fiz né primeiro a carreira do ponto alto para depois marcar porque se eu fosse fazer isso eu teria que contar pontinho por pontinho né ficaria muito difícil e eu fazendo dessa forma fica mais fácil porque eu vou fazer no ponto alto depois eu marco tá aí eu sei qual o ponto que eu devo marcar. Aí eu já deixo marcadinho. Vai poupar bastante tempo, ao invés de ficar contando pontinho por pontinho. E às vezes pode dar errado, porque você fala e agora, onde eu vou, né, marcar? Qual que vai quantos, quanto será? Quantos desenhos que vai ficar para manga? Quanto será que vai ficar? Então aí você fica meio assim, né? Então fica mais fácil eu fazer dessa forma. OK? Deu para entender? Então, agora que eu terminei a carreira, tá de ponto alto, ok? Então, agora o que, que eu vou fazer? Antes de tirar o marcador, eu pego o pontinho aqui, tá? Porque assim eu não perco o ponto, ok? Então, aqui eu puxo um ponto baixíssimo, tá? E pronto, agora eu posso tirar aqui, sem problemas nenhum. Então, agora a gente vai começar a fazer aqui. Eu vou fazer primeiro a manguinha, ok? Então, aqui mesmo, nesse mesmo lugar, eu faço uma correntinha, tá? Então, olha só. Eu vou pegar aqui no mesmo lugar, tá? Onde tem essas correntinhas, tá vendo? É bem aqui onde eu comecei, né? Então, eu vou pegar aqui no mesmo lugar. Ok, e puxo uma laçadinha. Eu vou no ponto seguinte, e puxo uma laçadinha. Dou uma laçada e arremato. Então, eu tô fazendo uma diminuição aqui, ok? Aí eu vou no ponto seguinte, e faço aqui um ponto, um ponto baixo. Tá, tô vendo se tô pegando certinho aqui. Ok, então agora eu sigo fazendo uma, duas, três correntinhas aí. Eu pulo um, dois, três aqui no quarto. Eu vou fazer novamente a mesma coisa. Eu vou seguir fazendo essa carreira dessa mesma forma que eu tô passando para vocês, tá? Então aqui eu puxo uma laçadinha aqui no seguinte. Eu puxo uma laçadinha e arremato fazendo uma diminuição. Eu venho aqui no ponto seguinte, faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas, um, dois, três, e aqui eu vou repetir mais uma vez, ok. Olha só, é só assim: dessa forma, um, dois, três, e faço a diminuição, um, dois, três, aqui no quarto, puxo um, no seguinte, puxo um, e arremato, e aqui no seguinte faço um ponto baixo 123 um, dois três. faço novamente 123 um, aqui no quarto puxo uma laçadinha aqui no seguinte puxo uma laçadinha e arremato aqui no seguinte um ponto baixo ok então é assim que eu vou seguir fazendo a carreira toda aqui eu estou fazendo diminuição tá porque se eu não fizer o diminuição aqui a manga vai ficar bem larga tá então ele vai dar defeito, então por isso mesmo que eu tenho que fazer diminuições aqui, ok? Então chegando aqui no final, olha só: uma, duas, três correntinhas, tá? Eu então, vou pular um, dois, três. Então aqui onde eu iniciei, tá? Bem aqui no ponto baixo, eu fecho com um ponto baixíssimo, tá? Vou caminhar aqui no seguinte com um ponto baixíssimo aqui no espaço um ponto baixíssimo Faço uma duas três correntinhas e aqui eu começo a fazer tá a carreira normalmente faço três pontos altos uma duas três vem aqui no espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no mesmo lugar um ponto baixo uma duas três e aqui no próximo espaço novamente eu faço aqui meus três pontos altos então essa carreira é normal e as demais também vai ser igualzinho que a gente né fez aqui ok igualzinho não tem segredo nenhum tá vou seguir fazendo olha só normalmente aqui então aqui eu fiz né as diminuições ou do jeito que eu passei para vocês Fiz aqui apenas um motivo e fiz o acabamento, tá? Então, é, eu posso fazer quantas eu quiser. Mas aí, é, eu vou passar pra vocês a parte do corpo. Depois eu volto a falar aqui sobre a manga, se você quiser mais comprida, ok? E se você quiser fazer manga é, fly, flare, sei lá, tá? <risos> aí eu ensino pra vocês como fazer, tá bom? então primeiramente vocês fazem aqui para aqui ok aí a gente vai fazer o corpo depois eu volto a falar sobre a manga pra vocês tá então aqui pra vocês fazerem a parte do corpo tá da blusa vocês vão amarrar o fio aqui no mesmo lugar onde eu amarrei para fazer a manga tá aqui assim Ok? Então, aqui eu faço uma correntinha, aqui mesmo nesse mesmo mesmo lugar, faço um ponto baixo. Aqui no seguinte, faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vou pular um, dois, três. Aqui no quarto, um ponto baixo. Aqui no seguinte, um ponto baixo. É desta forma que eu vou seguir fazendo, tá? A volta inteira do corpo, ok? É só assim. Faço aqui três correntinhas, pulo um, dois, três aqui no quarto, um ponto baixo aqui no seguinte, um ponto baixo. Então, olha só: feito, né? Essa segunda carreira que é da correntinha, ponto baixo, correntinha, ponto baixo, eu vou seguir fazendo normalmente aqui, vou mostrar bem de pertinho. Vou seguir fazendo normalmente aqui, tá. E eu vou parar nesta carreira onde tem ponto alto duas correntinhas, ponto alto duas correntinhas. É nessa carreira que eu vou parar, tá? Porque depois a gente vai fazer algumas de diminuições aqui na carreira do ponto alto e também na segunda carreira, que é da do ponto baixo e da correntinha ponto baixo correntinha é nessas duas carreiras que eu vou alterar tá Para ela poder ficar reta ok porque se eu não fazer a mudança tá ela vai ficar igual uma bata né cada vez que você vai fazendo esse desenho né quando você for fazer o próximo ele vai aumentando ok então, para não acontecer isso, eu tenho que fazer reto aqui. Então, eu tenho que fazer as diminuições nessas duas carreiras, tá? Então, eu vou passar para vocês como fazer nessa blusa mesmo. Como eu já estou terminando, olha só, por isso que eu falei para vocês: eu preciso de mais ou menos, né? É alguns marcadores, tá? Ou alfinete, o que vocês tiverem aí, tá? Porque depois eu vou estar. Tá mostrando pra vocês e né fazendo ok então a gente vai fazer essa parte agora tá que vai ser a mesma coisa então faz de conta que você já fez lá o desenho tá você vai parar aqui nessa carreira onde eu tô falando pra vocês pararem ok